Que você gosta de brincar De amores Mas, ó oh, Comigo, não Comigo, não Sei também que você Eu não sei mais nada Um dia você vai de alguém O que ouvi de ti Então irá Pensar Como eu Sonhei em vão Não vá Ou vá Você é Quem quer Quer saber